É isso aí galera, aquela Faixa Verde, é um prazer ter vocês aqui comigo E vocês vão aí seguindo o nosso canal também, curtindo as redes sociais também no Twitter Xbox Faixa Verde E hoje a notícia boa que a gente tem é que The Sims City está disponível para o Xbox Já na loja oficial a partir de hoje O jogo está com preço salgado, no valor de 236 reais Para quem tem aí um bolso afortunado para comprar uma grana agora, nesse momento Pode estar comprando esse jogo O jogo se passa na costa leste dos Estados Unidos Na década de 1970 e aí você pode estar tá jogando um enredo onde você tem investigação, mistérios e muito mais Eu tô olhando aqui embaixo, nossa mano, aqui ó Alguém veio fazer companhia no, no, no vídeo, mas tá aí ó, né? É isso aí galera, muito mais informação aqui no canal Xbox, faixa verde E você pode estar tá aí seguindo o nosso canal Um abraço, até mais e fui!